-O Joguei o meu cordão pra fora Hoje nesse baile é nós que apavora Todo trajadão de tô toda hora Jeito de bandido eu sei que elas gostam Na garagem tá Santa Fé Tu vai escolher de navio ou de teré Vamos encostar nesse baile, mulher. DBMW se você quiser. Por nós só cola as princesas. Capaz de revista, mais que tu deseja. De vestir de um curtinho é mais que chega. Dança rebolando, mostrando a rabeta. No baile nós conta lucrando Fazer o que seu gosto de ostentar De viver a vida, beber e Já deu a ideia, fui a de buscar Pra uma festinha lá no Guarujá Vem conosco, é sem tristeza Temos que Red é e também cerveja Pode escolher o que você mais deseja Que mais tarde você vai se sur. De costa novinha gostosa Empina na raba como tu adora Vive ostentando tentando, isso é o que nós gosta Rebola é pros maloca Hoje nesse baile é nós que apavora, todo trajadão de ouro toda hora, jeito de bandido eu sei que elas gosta. Na garagem da tá Santa Fé, tu vai escolher de navio de Tere, que vamos me encostar nesse baile mulher TBMW se você quiser. De revista mais que tu deseja De um curtinho é mais que chega Dança rebolando, mostrando a rabeta No baile nós conta tá lucrando Abençoado demais pra tá reclamando Joguei dinheiro pro alto pra fazer cena Essa é a senha que as piranhas Fazer o que seu gosto e Costa novinha gostosa Empinando a raba Como tu adora Vive te os tentando Isso é o que nós gosta Rebola é pros maloca se eu